Oh. <laughs> Cansada de fazer abdominal no chão? Resolvido o problema. Eu sou o professor Emílio Júnior e vou te ensinar a fazer abdominal em pé. Fácil, fácil, que vai ajudar ó, a queimar umas calorias, tonificar ainda a região abdominal, mas tem que ter a liberação do seu médico e fazer dieta sim. Se não fizer dieta, não vai conseguir, tá bom? Vamos lá. A primeira coisa que você tem que aprender é o seguinte. Os pés paralelos à largura do seu quadril. Pés paralelos à largura do seu quadril. Você vai colocar a sua mão esquerda aqui na lateral próximo à sua orelha, não é segurando a nuca atrás, não! Próximo à sua orelha. Mãozinha direita na linha da cintura e você vai fazer esse movimento. Ó. Elevar só um pouco a sua perna direita e trazer o seu cotovelo mais próximo possível do joelho. Volta! Um, dois, três. contrai bem, 4, 5 6 7 Vou mudar para fazer do outro lado. Coloco a mãozinha agora à direita na lateral e faço o mesmo movimento. 1 um, 2 3, 4, 5, 6, 7. Vamos inverter agora o seguinte: isso aqui foi para o iniciante. Iniciante, você pode estar utilizando este exercício aqui duas vezes do máximo de repetições que você conseguir fazer para o lado direito e o lado esquerdo. Como assim, professor? Vamos lá. Suponhamos que você vá começar fazendo da, com a perna direita. Começou a fazer, saíram 100 repetições do lado direito, 80 repetições, 30, 20, não importa. O número que sair com o lado direito tem que sair com o lado esquerdo. Tá ok? Pronto. Esse daí é para os iniciantes. Intermediários. Como é que você pode fazer intermediário? Presta atenção, mesmo posicionamento, só que agora tem uma dica: você vai fazer o seguinte: vai expulsar todo o ar da região abdominal. Expulsa. Expulsou. Já está contraído? Ok. Contraiu, agora você faz com o abdômen contraído. E rápido. Dois, três, quatro, cinco. Mudou expulsou e vai um dois três quatro cinco fazendo assim tanto para os intermediários como no avançado você vai sentir mais a região abdominal sendo trabalhado a musculatura do seu abdômen vai ser mais trabalhada importante ressaltar se você é iniciante não faça assim faça da maneira que eu expliquei agora se você é intermediário você pode colocar de dois podendo chegar a três minutinhos fazendo desta forma se você é avançado pode chegar até cinco minutos professor eu não consigo fazer nem um minuto porque você é iniciante então iniciante faça devagar com calma conte quantos você vai conseguir fazer para um lado ou para o outro tem uma variação sim tem uma variação mas antes deixa eu falar o seguinte aí você já está fazendo um treinamento seja na sua academia seja em casa e não obtém resultado O que, é que você precisa precisa cardápio nutricional e uma consultoria. Eu dou a consultoria, o nutricionista ele faz o cardápio nutricional por um preço pequenininho. Você em três meses já vai ver resultados reais. Entre em contato com o número do WhatsApp que fica lá embaixo. Vai valer a pena para você, tá bom? Vamos lá. Vou mostrar uma variação que você pode fazer. A variação é o seguinte: colocou a perna atrás, agora ela não vai partir do lado, ela vai partir de trás a mão do lado, deixa eu ficar assim para você ver. Do lado esquerdo e vai trazer o joelho à frente, tocar. Mudou, tocou, mudou, tocou. Fez três para um lado, mudou a base e vai fazer três para o outro. Um. Dois, três. Professor, tem que fazer três vezes? Não, eu fiz três vezes só para você poder entender a lógica. Porque você vai trazer agora a sua perna e o joelho lá de trás, tá ok? Não é aqui do lado. Então fica um pouco mais difícil. E aí é uma variação que você pode utilizar nesse tipo de treinamento. Muito obrigado por você assistir a mais um vídeo. Espero que a sua barriguinha fique durinha. Esse é o projeto. Até nosso próximo encontro.